Fala pessoal que acompanha o Drops de Jogos, o Falter tá aqui e a espera acabou, né gente? Hoje, dia 20 de março, tá começando a GDC, a Erika Caramelo, nossa representante da Dixiel e do Drops de Jogos, já tá lá. Ela vai trazer as principais informações, os principais vídeos do que tá rolando no evento. Então, uma fonte incrível, fresquinha diretamente do que tá rolando lá. E eu vim falar um pouquinho sobre o que vai acontecer, né? Esses dias, talvez vocês já tenham visto, talvez o principal anúncio do evento é a próxima tecnologia da NVIDIA, chamada Path Tracing. Ela vai ser um avanço do Ray Tracing, que é a atual tecnologia visual utilizada para deixar os jogos com aquele efeito encantador. E, goste ou não, eles vão usar o Cyberpunk 2077 para é, demonstrar essa nova tecnologia durante o evento. Além disso, no primeiro dia, Parece que vai ter várias palestras focando na manutenção de comunidades. A gente sabe da importância da comunidade para os jogos, e muitas palestras vão mostrar um pouquinho disso, de como é importante e de como manter uma comunidade boa. Inclusive vai ter uma palestra lá bem legal, que provavelmente vai sair alguma coisa interessante, falando sobre dicas para criar uma comunidade sustentável e uma comunidade que não seja tóxica. né? Então esse parece ser o primeiro foco que eles vão dar bastante, inclusive no palco principal, no dia 22, vai ter bastante palestras sobre a manutenção de comunidade. Então vale a pena ficar de olho, pode sair alguma coisa interessante, daí... Eles também vão falar bastante sobre aprendizado de máquina, então inteligência artificial provavelmente vem bem forte durante esse evento, vão ter várias palestras ao longo dos dias. É... No primeiro dia eles também vão falar bastante sobre a animação e a fluidez de movimentos, principalmente coisas que você interage no cenário como água, como objetos, então vai ser bastante interessante também ficar de olho no que os animadores vão trazer para o futuro, do que a gente pode esperar. God of War vai ser um dos jogos que vai estar em destaque, mostrando a animação do jogo, então esse primeiro dia promete bastante, principalmente na questão da comunidade, como eu falei antes, então vale muito a pena ficar de olho. e quando estiver mais perto do anúncio da NVIDIA, do Path Tracing, a gente volta aqui também para falar um pouquinho mais sobre o que é Ray Tracing, sobre o que é Path Tracing e do que a gente pode esperar por aí. Então gente, esse é um pouquinho aí do resumo do que vai rolar na GDC e também o que vai rolar no primeiro dia. Nos só próximos dias eu estou de volta também para falar um pouquinho resumidamente do que, que vai acontecer e eu espero que vocês gostem e gostem também das informações que a Erika Caramelo vai trazer diretamente de lá. Obrigado, gente. A gente se vê amanhã.